Bem-vindos ao BudaGnerd! A gente veio conferir o primeiro dia da Brasil Game Show 2019. Então, fica ligado aí! jogar Luiz Mansion, sério, que jogo top, muito bom, sério. Assim ó, imperdível. Ah, muito legal. E aí, como a gente vai comprar. Ó, esse é dia 31 de outubro agora, no dia de Halloween. E aí a gente já pode usar o guide. Galera, a gente acabou de sair aqui do Game Avengers. Sensacional o game. O que, que eu achei legal aqui, a gente tem a oportunidade de usar. São quatro heróis aqui nessa demo, né? A gente usa o Capitão América, não, o Hulk, Sim. o Homem de Ferro e o Thor, né? Eu amei, joguei assim, ó. Fiquei triste quando acabou, Ai, demais. Sabe o que eu achei legal? O, cada um tem meio que uma jogabilidade bem específica, né? A gente começa nessa demo jogando com o Thor. E em alguns momentos ele lembra até um pouco o God of War. A gente arremessa o martelo dele, puxa de volta, dá um especial carregado ali do trovão. O Homem de Ferro que muito... saiu uma tirando no ar. A sensação de voar com o Homem de Ferro é sensacional, né? E aí o Hulk é tudo uma destruição <risos> só. Caraca, velho. no Hulk ele sai pulando na ponte ali, aí a gente pula de. Ele destrói um blindado, é muito massa. A o, jogabilidade e tá Capitão muito O América também ele toca os, os, o escudo, escudo. Né? lá. Sensacional. tá muito massa, sério. A jogabilidade hoje é muito muito, é muito boa mesmo. Até outra coisa que lembra o God of War, na minha opinião. O Capitão América ele consegue dar umas finalizadas, ele tem um movimento de finalização, ele dá pra dar tipo um, um ultra ali, tipo acabar com o cara que tá já meio tonto. Eu achei demais, viu? Eu já tava animado pro jogo dos Vingadores aqui e achei a jogabilidade sensacional. Eu também. Os gráficos estão da hora, mas a jogabilidade tá muito gostoso de jogar o jogo, né? Remake, eu me eu só digo isso pra vocês nossa, Caraca. muito massa muito massa olha, dia histórico aqui, veio o Final Fantasy 7 pra quem não sabe, é um dos meus jogos favoritos, eu coloco ele no top 5 dos jogos na história dos games e hoje ter a oportunidade de jogar o Final Fantasy 7 Remake aqui na BGS 2019 foi um momento muito especial pra mim eu achei que eu ia morrer. <risos> Eu não morri nada, porque eu sou um mito. <risos> a Gabi mitou demais. E aí o que que teve na demo aqui? Foi a mesma demo que a gente já tinha visto em outros eventos, ali no início de Midgar, bem o início do jogo, mas já quando ele tem que plantar a bomba no reator Mako, né? o reator de energia Mako ali em Midgar. E aí a gente tem a oportunidade de lutar contra alguns cabangas ali, uns, uns soldados da corporação Shinra, e depois enfrentar o Scorpion Sentinel, eu usei né? Eu sei minhas estratégias e matei bonito! Foi <risos> demais, a jogabilidade tá sensacional. O jogo ele tá com uma jogabilidade bem diferente do Final Fantasy VII original, né? A gente tem aqui meio que um, uma pegada mais de um RPG de ação, mas tem um modo tático também que dá para transformar ele num RPG de turnos, né? Que eu achei bem legal, né? Agora a música original aqui, a gente controla o Cloud e o Barrett. Olha, a sensação de jogar para Fantasy demais, né? Ótimo! Muito bom! Aí, galera, chegamos aqui no sítio do Xbox, aí a gente entrou na fila pra jogar o Battletoads. Aí, galera, vai rolar Battletoads! Eu, rolou e o Dudu! <risos> Vamos ver agora o gameplay do Death Stranding. Uh! <risos> Ó, galera, a gente saiu ali de uma sessão é meio uma sessão de cinema ali do Death Stranding. Com um gameplay, ah, né? É, teve um gameplay, a gente não teve a possibilidade de jogar, porque a demo não tá disponível aqui na BGS, não foi liberada pelo Kojima, mas a gente pôde ver gameplay e um pouco de cinematic, né? Já deu para ver um pouco mais do game, eu tô animado! É, eu tô animado, é aquela animação com o pé atrás, mas a gente já conseguiu ver um pouco mais da missão do Sam, que é o personagem principal, o porquê dele ter que ligar as cidades, o Cinematic mostrou um pouco mais isso, E nós vimos mais do bebê! A gente conseguiu ver mais do bebê e do bebê a gente viu um pouco da interação dele com o bebê e de como que ele tem que lidar com alguns momentos especiais ali do bebê, quando o bebê fica nervoso ele tem que colocar o bebê em algumas cápsulas ali tem algumas ações que ele faz com o bebê que não tinham sido mostradas em outras, outros momentos aqui de divulgação do jogo, né? E a gente pode ver um pouco mais de gameplay também ele posicionando escada no ambiente, interagindo, tendo que ultrapassar alguns obstáculos ali Algum no ambiente. Algumas coisas de missões, né? Algumas coisas de missões. Teve mais cinematics e conteúdos exclusivos que eles não tinham mostrado em outros lugares, mostraram aqui na BGS, né? Não sei, a gente vai conferir o game em novembro, mas eu tô com aquela animação ainda com dúvida, né? Mal, mal, Aí eu tava vem. louca pra jogar, <risos> na verdade, mas rolou só game só, a gente olhou o trailerzinho do gameplay, né? É. Let's <laughs> da hora aí a gente acabou de jogar o Minecraft Dungeons. Esse jogo junto, isso foi muito, muito legal. Muito legal, né? Explorar o calabouço, encontrar onde é que tá a chave pra avançar. E agora eu posso dizer que eu gosto de Minecraft. É, a gente. Dá pra usar vários itens aqui né nos calabouços. Enfrentar os monstros clássicos aqui da franquia. Uma aventurinha bem legal. mas E derrotamos o Enderman. hoje a gente já vai ficando por aqui valeu, espero que vocês tenham curtido a cobertura desse primeiro dia de BGS 2019 e até a próxima